Este em pouco, meu pai, não vi casa Minha, minha mãe, chorando, Meu filho até tá o crescido Olha, pai Que saudades tinha tuas, que saudades, meu filhinho, essas palavras entrarão no coração, eu tentei Chegou, estive, eu te estou A jura de remorsos. Um conselho de